Você pega esses 3 mil pontos e transfere eles para tudo azul. Tem um passo a passo aqui, ó. Cadastre no site. Veja bem, se você for assinante, você ganha 100%, enfim. Você vai pegar os 3 mil pontos e vai transferir para tudo azul. O que ela vai fazer com você? Vamos simular aqui, ó. Ó, estou transferindo 3 mil pontos. Olha aqui a quantidade de pontos que eu vou acumular na tudo azul: 6 mil pontos. Por quê?